Você sabe de que é feito o escudo do Capitão América? Ah, sabe? Então não conta. Mas não sabe porque ele infringe a lei da gravidade, né? Ah, não sabe, né? Então espera aí só, dez segundinhos. Esse aqui é o meu canal Planeta Interessante Então sejam bem vindos ao meu Planeta Interessante No momento ele não está tão interessante assim Mas é o que temos né Com o tempo vai melhorar Isso é temporário eu acho então, vamos para o vídeo. Para quem não sabe, o escudo do Capitão América é feito de adamantium e vibranium, que são os dois metais mais indestrutíveis do mundo fictício da Marvel. E a pintura do escudo é feita de esmalte especial, combinado com o treto de titânio, que aumenta a dureza e diminui o atrito do escudo. O escudo tem um diâmetro de 76,2 cm e pesa 5,4 kg. Agora, como o escudo infringe a lei da gravidade? Não sei. Primeiro ponto, é um escudo fictício que não existe no nosso mundo real. Sim. Segundo ponto, ele é feito de adamantium e vibranium, que são os metais surpreendentemente indestrutíveis do mundo da Marvel, que também são fictícios e que não tem nada a ver com infringir as leis da gravidade. Mas isso nos leva ao terceiro ponto. Terceiro ponto: Por serem materiais fictícios, agem de formas fictícias. E essas formas fictícias devem ser. infringir a lei da gravidade desse universo fictício que é fictício. E essas formas fictícias devem ser infringir a lei da gravidade desse universo fictício que também é fictício. Entende? Portanto, por ser um universo fictício. Ele pode infringir nossas leis do mundo real. Mas se as leis do universo fictício são as mesmas leis do nosso universo material, não. Né? Pô, velho, aí você quer complicar a minha vida com essas perguntas. Bom, o criador que quis assim, então será assim? Foi ele que criou, foi ele que inventou. Não tem o que discutir. Acabou. Já é, já foi. A casa caiu, já passou. Não tem mais o que dizer. Não insisto, morreu aqui. Ah, tá. Agora, como ele bate e volta? Hummm, bate e volta, né, dona? O escudo, né, pô? Tá pensando o alguém? Alguns dizem que ele bate e volta por causa de um imã que o Capitão América tem no pulso dele. Mas eu não acho que é isso. Bom, isso eu estava onde eu pesquisei, né? Bom, funciona assim. O portador do escudo precisa lançá-lo com muita força e precisão para manter uma trajetória perfeita. Aí o escudo rebate sem perda de velocidade E também por conta do último anel do escudo E também por conta do último anel do escudo Ser feito de adamantium Que é um material mais duro que o vibrando E que não absorve impactos Por isso que ele quica e volta O vibrando ele absorve impactos Entende? Apesar do escudo do Capitão América ser feito de adamantium e vibrando. Ele não é totalmente indestrutível, ele já foi destruído em diversas ocasiões. Se quiser um vídeo sobre isso, é só deixar aqui nos comentários e deixar o like. E também tem muitas coisas interessantes sobre o adamantio e o vibrando se quiser alguma coisa sobre isso é só deixar o like E se inscreva no canal se quiser ser o sexto inscrito, porque tem cinco nesse momento Se não quiser ser o sexto, seja o sétimo, se já tiver sétimo inscrito, bom, seja o oitavo, uma coisa que eu acho muito difícil Então tchau, valeu pessoal, valeu, muito obrigado porque tá descarregando, troca que merda, tá descarregando